eu crânio não eu uso com a colher. Então, só porque eu sou artista eu posso trair minha mulher! Ah! Ah!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 Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base Expondo hey. somente somente fácil, mano, tipo um kamikaze Dance. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base yeah. Veio o cur cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase é por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte Tô ligado, parceiro, o que conta o prado? Cê tá de frente com a morte, eu te sonco. Com facilidade, porque eu não tenho suporte Conheci o gatilho mais rápido do oeste, eu sou o pente mais cheio da norte Não tem como cê passar, então toma Eu não falei de idioma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 Zoa minha respiração, puxo o ar pro peito E eu solto rima na sua cara oh! Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma avovo Conta os versos, não esquece que é duas Senão vai passar vergonha de novo oh!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 Silva, mas quebro minha canela na tua cara <tos> <música> Caso de família Pera, tá ligado? Você pra mim Hoje eu mato esse cara, eu deixo ele com febre uh. Caso de família, cê tá ligado pra mim, você é um verme Você rimando com esse flowchato é mais chato que a tiazinha top term oh, Então pera, pera, mano, você é freguês benço vocês, uma das três, acho que tem todo mês Quanto fraco tomar ômega 3, quanto fraco tomar ômega 3 Se quiser, mano, eu benço vocês, cê não gostou? Mas todos, vem!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 Tá ligado que a rima é rara Eu guardo pedrinha do colomínio Boto no bolso e tem um jogo na cara Cê sabe mano, cê fala TED de Tá vim agora te amarra Claro que eu sou menor da Porque na batalha é barras e barras Mas <risos> é rimando, essa é quem parte É que eu sou negrinho, sensação Eu fui criar fábrica de chocolate bom. Pega a visão, rima que é bom Na verdade eu faço um som, tem um dom Você fica até marrom, bombom Já te acabou, você veio até rimando, só que desculpa que na batida agora a Levin que te mandou. Popou, tentei, tudo bem. Por isso que agora na batida é se Reclama que no primeiro round eu quintai. E você travou de novo. Parece que o jogo virou. Quem é de frente? Esse daqui, caldão. Eu não desmereço o meu oponente. Conheço o seu corre, sei que você é bom. Só que no final você não entende.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 Ha, que solo sagrado, esse aqui que você faz sua rima O mesmo solo sagrado, que muito fala que é poeta e traz mentira Esse mesmo é o solo sagrado, minha rima sempre arrasa Solo sagrado, não é merda da batalha da aldeia, porra da minha casa Pronto, Só que você sabe que nessa batida você nunca foi atleta Até porque o erro você não comenta, até porque quando eu rimo o ele fala muito, só que você sabe que na minha batida na verdade eu sou concreta Você fala que é que fala mentira Então hoje eu tô pra matar todos esses fãs profetas. profeta Então bota a corda no pescoço e suicídio Pois infelizmente, na minha frente Você vai perceber que eu não rimo pro vídeo Eu não rapaziada é Eu só rimo pro sangue Eu me apresento o Barreto. Faço ele gritar bem antes da minha parte eu não sei, meu mano, Só que você sabe que eu vou rimando Por isso que essa batida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 é nóis, falou rima Solo aqui.